Mais um ano, mais um ano de Festival Internacional dos Chocolate em Óbitos 2023, 25 toneladas de chocolate, 60 chefes nacionais e internacionais, 14 esculturas em chocolate, de que estão à espera para nos vir visitar de 10 a 26 de março. Esperamos por vocês.